pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Josinado Luiz e vocês estão no canal Coisas que eu te Então ainda vai deixando aquele joinha aí fortão e se inscrevendo no canal aí e se juntando a família aí para dar uma força. Observe esse trabalhador, dentro distante de ele vai provocar uma explosão. E ele será a vítima. O tambor ou o tonel nunca é esvaziado completamente, porque o vapor permanece depois de ter retirado o líquido. Esse vapor se mistura com o ar dentro do tambor, enchendo o um espaço vazio. Essa mistura de vapor algumas vezes provoca explosões. E é esta a combinação que explode o motor do seu carro quando você dá partida. Você tem apenas que se lembrar, qualquer tambor usado para estorqueir líquido inflamável gasolina, óleo diesel álcool é uma bomba armada, esperando que você cometa um erro de manuseá-la incorretamente. É assim sendo, antes de usar um tambor velho, limpe-o corretamente antes de fazer qualquer tipo de trabalho de sondagem e reparos necessário. Então fica a dica aí pessoal: quando vocês forem usar qualquer tambor velho aí que tem algum material aí inflamado, aí, gasolina, óleo, diesel ou algo do tipo, limpe corretamente ele, porque você viram o BO que deu ali pro cara, né? Eu, um pior né, grande ali, levantou o cara o alto ali. Prova, provavelmente ali ele, ele deve um pouco que ali na perna, que é um bom de tudo ali. Mas valeu pessoal. Obrigado pela força aí. Se inscreve no canal e uma força.